Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhe: Uma geração má e adúltera busca um sinal mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o filho do homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Ninive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram, diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dirce, faça favor para nós, encosta aquela porta, né? Tão pouca gente aqui, não tem problema. Não. não entra um gelo aqui que os vitrais estão abertos, lá atrás está aberto, não tem. Queridos irmãos, e irmãs, nós estamos na continuação da leitura do livro do Êxodo, contando a história de quando Moisés vai tirar. O povo de Deus que está escravo lá no Egito. E na leitura de hoje nós vemos aqui o endurecimento do coração do faraó. Ele endurece o seu coração e mostra a todos que aquelas pessoas, que quando não tem Deus no coração, o coração se torna duro. O coração se volta para as coisas materiais e não para as coisas espirituais. É isso que acontecia com o faraó na época. Voltado para as coisas da riqueza, por ele ser o rei, seu coração é endurecido, sem piedade, não olha para aqueles mais fraquejados. Pelo contrário, querem, quer fazer daquele povo escravos. Nosso coração, quando está Empedrado, está no coração duro, nós também não enxergamos a dificuldade das outras pessoas. E é assim que o faraó estava agindo. Um coração mal, um coração de pedra não enxerga caridade, não enxerga no irmão o próprio Jesus. Então nós vemos aqui que aqui, os filhos de Israel passando dificuldade. Mas Deus não esquece deles e pede para que Moisés vá tirar eles ali do Egito e saia com o povo para a terra prometida. Mas nós temos o coração nosso também voltado às vezes para as coisas só boas, esquecemos de Deus. Nas horas boas, nas dificuldades que a hora que nós temos que correr em Deus, eles, aquele povo, a hora que entraram em dificuldade, eles não lembram de Deus. Lembram do que eles estavam recebendo lá no Egito. Pelo menos lá nós tínhamos comida. Você trouxe nós para morrer aqui no deserto. E na primeira oportunidade que tem, se revolta contra Deus e faz o que? Um bezerro de ouro. Nós temos que ter esse cuidado nas nossas dificuldades. Quando entramos, às vezes, numa dificuldade. Esquecemos de Deus e vamos buscar as coisas fora. Esquecemos aquilo que Deus já fez para nós. Esquecemos as promessas que Deus fez através da palavra que não abandona os seus filhos. Será que nós paramos para pensar na dificuldade? Será que lá atrás, há muitos anos atrás, eu já não tive os momentos iguais ou momentos mais difíceis, e isso passou? Agora, na dificuldade que eu estou passando, eu já estou dizendo: será que Deus esqueceu de mim? Às vezes entramos até em depressão: será que Deus me abandonou? Esquecemos que Deus já nos fez lá atrás? A nossa fé tem que estar sempre voltada a um Deus que não nos abandona, a um Deus que é Pai, a um Deus que não abandonou o seu povo. Deus que viu as dificuldades do seu povo. E essa passagem de tirar o seu povo do Egito para a Terra Prometida, não foi uma viagem de avião. Sobe aqui, vou deixar vocês lá. Nós sabemos da dureza, da dificuldade que esse povo passou. 40 anos andando nos desertos. Não é um dia, não é 40 dias. Mas Deus estava ali, protegendo. A nossa caminhada aqui na terra, a nossa passagem aqui na terra é como essa passagem do povo do Egito pelo deserto levaram 40 anos. Nós passamos que vários anos caminhando até chegar o dia de ir para a terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? É o paraíso. Então nós sabemos que às vezes nós temos que caminhar como caminhou esse povo com dificuldade. Mas não podemos estar esquecendo de tudo que Deus já fez por nós. Nos tornamos ingrato com Deus. Nos tornamos infiéis quando só... Queremos receber coisas boas, as coisas materiais. Quando atrapalham uma coisinha na nossa vida, nós ficamos cheios de problemas. E corremos buscar sinais fora da igreja. Como Jesus deixou, deixou claro aqui aos, aos mestres da lei e aos fariseus, por vocês ser pessoas que não são voltadas ao... O verdadeiro Deus, para vocês ser pessoas más. Não vai ser dado sinal nenhum. Mas por que não é dado sinal a esse povo? Porque não existe a fé. Quando nós não temos a fé, quando nós não temos a espiritualidade, nós não enxergamos sinais nas coisas de Deus. Começamos a ver as coisas diferente. Ou saímos da igreja para buscar sinais aí fora, Vamos ler a mão, vai atrás de horóscopo, vai ver a sorte e assim por diante. Vamos buscar sinais fora para ver como tá a minha, minha vida não está boa. Eu preciso ir lá porque lá tem uma senhora, lá tem o um fulano que fala de toda a minha vida, vai falar do meu futuro. E chego lá e pago ainda, e estendo a mão. Lê minha mão. É sinais que nós vamos buscar fora. A essas pessoas não será dado sinais nenhum, porque essas pessoas que vão buscar sinais fora não são diferentes aqui dos mestres da lei e dos fariseus. A eles não será dado sinais nenhum, porque não tem conduta de um verdadeiro cristão. Quem não tem ver, conduta de um verdadeiro cristão, não será dado sinais. Eu já disse aqui uma vez, né? sempre quando. É para falar de sinais, porque essa passada do evangelho, sempre é eu que estou fazendo a celebração. Já Várias vezes caem os sinais, sou eu. Parece que é para marcar, porque uma vez eu falei disso e uma pessoa me cercou lá na porta. Gente, nós temos os nossos dogmas de fé. As aparições de Maria. E nós temos que acreditar nesses sinais, não temos? Nossos irmãos evangélicos não acreditam. Nós temos aparições de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe e outras. Esses são os dogmas de fé da nossa igreja, da qual nós temos que ter fé e acreditar que realmente existe. Mas não podemos sair da nossa igreja procurando ir pelas ruas Dizendo que tem uma Nossa Senhora aqui que está chorando, uma ali que está não sei o quê, porque ali está não sei o quê, e nós corremos lá. Isso não é o um sinal de um verdadeiro cristão. Temos que ter cuidado. Todos os sinais que nós buscamos é aquele que a nossa igreja nos mostra e nos dá. A nossa igreja é sábia. Os sinais dos, dos dogmas que nós acreditamos são os sinais que a igreja nos mostra, que sempre nos mostrou. E esses sinais... Nós temos que ter fé. Temos que ter fé nos sinais da Eucaristia, na palavra. É isso que Jesus está nos mostrando, é isso que Ele falou, não será dado sinais a vocês, porque não viam nele o Messias. E ele deixa claro, né? Como Jonas ficou três dias no vento, três dias e três noites no vento de uma baleia. Eu também vou ficar três dias no seio da terra, né? na sepultura. Depois, vou mostrar minha glória, vou me glorificar ao Pai, vou mostrar minha glória. Mas esses aí não verão isso. Os fariseus, mas além, nem esses sinais, eles iam reconhecer. Por falta do quê? Falta de fé. Então, nós, como dizemos, somos cristãos, mas não temos a fé fervorosa, não vamos enxergar sinais. Às vezes... Os milagres que acontecem por aí, muitos nem acreditam em milagres. Uns exageram no milagre e outros não acreditam. Nós temos que ter uma balança. O verdadeiro cristão ele tem que saber o que é um milagre e o que não é milagre. Nem tudo que se parece é milagre mesmo. Nós recebemos uma bênção de Deus, nós chamamos não, é um milagre, não. Não, às vezes não é um milagre, é uma bênção. É? Fomos agraciados, é uma graça que Deus nos deu. Agora o milagre existe, existe sim o verdadeiro milagre. E nós temos que confiar e temos que acreditar. Outros não acreditam em milagre por quê? Porque está acontecendo só com a outra pessoa. Comigo eu peço, não acontece nada. Falta de fé, falta de amor, falta de esperança. Quando acontece algo de bom naquela pessoa, eu vejo como um milagre, ou quando acontece um verdadeiro milagre, eu acho que na minha vida não acontece. Então, para mim, aquilo não é milagre, eu não acredito no milagre. Porque acontece com os outros, comigo não. E, às vezes, já aconteceu tantos milagres na nossa vida que nós não percebemos. Às vezes, Deus já nos tirou lá do buraco. Puxou, pôs aqui, nós estamos caminhando, sem perceber que foi ele que estendeu a mão e nos tirou de lá. Quando Deus vai nos buscar lá no fim do túnel, que nós não temos mais luz nenhuma, nos traz de volta ao caminho da luz, nós não percebemos que é um milagre de conversão. Mas é um milagre. Então nós temos que saber como verdadeiro cristão, saber o que é um milagre, o que não é, que todos os dias nós recebemos graça de Deus, sim. Não são um milagres que nós recebemos todos os dias, mas a graça nós recebemos. Então não vamos ser como esses fariseus que tem que ver sinal para poder acreditar. Por isso que ele faz essa comparação dele com a rainha lá do sul. E com Salomão. Aqui está quem é mais importante e vocês não estão acreditando. Então eles vão julgar vocês depois. Porque nas coisas deles acreditam, na palavra deles acreditaram. E na minha não estão acreditando. Então, queridos irmãos, o que Jesus fala para nós hoje é para buscar o verdadeiro sinal aqui dentro da igreja. Nós sabemos aonde que está Jesus eucarístico, Jesus vivo aqui no meio de nós e fazendo um milagres no dia a dia. Vamos pedir a Deus um verdadeiro milagre para essa doença que está aí. Ah, mas eu já pedi tanto para Deus e ainda continua. Sim. Mas nós estamos pedindo para que a vacina dê resultado e parece que as coisas estão começando a melhorar com a vacina. Parece que está diminuindo. Pelo menos é que a gente está se lendo, está vendo falar por aí. É só a ciência que está agindo nisso? Onde está a mão de Deus nessa vacina? Se eu for igual aos fariseus aqui, os mestres da lei e os fariseus, eu vou dizer o quê? Que é obra da vacina, que a mão de Deus não está aí. Mas eu tenho que ter essa fé que Deus que proporcionou para nós essa vacina meia rápida, que é Ele que está fazendo com que as coisas estão acontecendo. Então, meus queridos, vamos levar a mensagem de buscar assim, os sinais em Jesus, mas o verdadeiro sinal. Não vamos sair procurando sinais por aí, não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja, seja louvado.